Pelo menos 120 famílias moram em área de risco aqui no município. 52 já estão desalojadas. Aqui no bairro São Pedro, na comunidade de Boca do Acre, muitas casas já foram invadidas pela água. Estamos com a campanha SOS Granja Fraterna, onde fazemos a arrecadação de alimentos para fazer a doação para essas famílias nas áreas mais alagadas. Então Granja hoje ela está numa situação bem crítica. Nós temos as comunidades mais alagadas também são as comunidades que têm maior número de pessoas pobres e a gente busca nesse momento é atender, né, ao menos é, assim acalmar um pouco, diminuir um pouco é, a situação dessas famílias a partir de doações de alimentos e de roupas. Maria está angustiada. Ela teve que ir para a casa dos pais com o marido e três filhos. E esta não é a primeira vez que ela perde tudo por causa da cheia do rio. A coisa da gente, a gente consegue com sacrifício e perder desse final de enchente ao rio. Dona Adelaide observa o quintal de casa apreensiva. A menos de 10 metros, a água do rio Coreaú ameaça invadir de novo a construção de taipa. A chuva forte dos últimos dias já levou o pouco que a família tinha. A casa ficou completamente alagada. Pede rede dos outros emprestados para sobreviver. Pede as coisas, ajuda o pessoal, né? o pessoal empresta com a gente. Sobrou lenha para cozinhar e aquecer do frio as nove pessoas que moram aqui. A família não tem outro abrigo e a mãe teme pela vida dos filhos. Eu só vivo quase chorando, preocupada com meus filhos. Medo, de perder meus filhos. Eu nunca perdi um filho, eu não quero que nada de ruim aconteça com meus filhos. Aliás, com ninguém. Até a próxima chuva, dona Adelaide diz que não vai dormir para vigiar o rio. Acesse cnews.com.br o portal de notícias da cidade.